Bem-vindos ao Budog Nerd! Vamos conferir agora a lista dos 15 melhores games de 2020, então fica ligado aí! Bom, galera, e antes de qualquer coisa, já se inscreve aqui no canal e clica no sininho para não perder nenhum conteúdo do Bulldog Nerd, né? E galera, lembrando que essa lista aqui dos 15 melhores games de 2020 é a nossa lista, né? A lista dos games que a gente mais curtiu ao longo desse ano, né? Então vamos lá pra lista direto, okay. que Em 15º lugar, a gente colocou The Dark Pictures Anthology Little Hope. Bom, depois aqui da decepção que a gente teve com Man of Madden, né? Que a gente esperava que fosse, assim, no nível do Until Dawn. Esse game aqui nos surpreendeu positivamente. A história é bem interessante. A ambientação é toda de noite, numa cidadezinha pequena. Fica perfeita pra esse tipo de game. E em 14º lugar, a gente escolheu Spider-Man Miles. Morales o game ele tem uma ambientação ali Que é fenomenal né, e os combates ali Bem cinematográficos né O visual ele tá incrível e as missões elas estão Bem legais também né, mas assim ó É um game que poderia ser uma DLC do Spider-Man, mas ela tem aqui o preço de Game full né, mas igual ela ficou aqui Em 14 lugar, aí em 13º Lugar a gente colocou o remake De Demon Souls E aqui a gente tem um remake sensacional De um clássico dos clássicos Aqui no estilo Souls-like, um dos melhores Games para dar início ali para nova geração de consoles e possibilitando aqui que uma nova geração de jogadores também curtam esse game, né? Que originou todo um estilo de games ali, Dark Souls, Bloodborne, EOS, Sekiro e por aí vai. Em 12 segundo lugar, a gente escolheu Immortals, Phoenix Rising. Bom, esse game ele nos surpreendeu muito, né? Talvez seja um dos melhores lançamentos da Ubisoft dos últimos anos e o humor ali da narrativa, o visual no estilo Zelda, dão todo um carisma aqui pra esse game, né? Sem contar a mistura entre combates maneiros, né? Puzzles e exploração. E aí em 11º lugar a gente colocou Resident Evil 3 Remake. Esse aqui é um ótimo game, ele é um remake de um dos clássicos aqui da franquia do Resident Evil. A gente também esperava mais, né talvez algo no nível ali do Resident Evil 2 Remake, mas ainda assim, apesar de muito curto, ele é um ótimo game. Em décimo lugar, a gente escolheu Tell Me Why. E olha que jogo impactante, né? A gente ficou muito emocionado e tocado pela história, que fala muito sobre respeito e aceitação, né? E, ó, pra quem curte narrativas densas e games de escolha sem dúvidas, vai gostar aqui desse game. A no lugar a gente colocou Mafia Remake. Tá aqui um game que é pura nostalgia. Eu sei que o Mafia 1 aqui é um dos games favoritos do Lolo aqui de mundo aberto e ver o trabalho incrível que eles fizeram aqui ao recriar toda a cidade de Lost Heaven foi sensacional e sem dúvida assim uma das melhores séries de lives aqui que a gente fez esse ano. Em oitavo lugar a gente escolheu Cyberpunk 2077. É, uma das maiores decepções do ano por causa do número de bugs, né? Mas ainda assim é um game muito bom, né? A ambientação de Night City é espetacular, né? A história nos prende demais. É um, um belo RPG ali que vai ficar melhor ainda depois das atualizações e correções. A gente esperava que ele ficasse no top 3 desse ano, pra ser bem sincero, né? Mas esse oitavo lugar já tá de bom tamanho. Aí em sétimo lugar a gente colocou Nioh 2. Que jogo lindo e gostoso de jogar aqui, mas dá pra passar a raiva. O Lolo que jogou as séries aqui no canal, mas eu cheguei a jogar um pouquinho fora de live e passei muita raiva. A gente fez a série completa de Nioh 1 antes do lançamento e depois a série Nioh 2. E a gente acha assim um dos melhores os Likes que a gente já jogou. Em sexto lugar a gente colocou Crash Bandicoot 4, It's About Time. É, a gente é muito fã da franquia Crash Bandicoot. E a gente tava no hype por causa desse novo crash, né, e ele acabou superando as nossas expectativas. Por trazer ali muitas novidades, com mecânicas bem divertidas e diferentes, do que a gente estava acostumado, né? E um destaque aqui também para a localização em português brasileiro, tá excelente. Né? E aí, agora vamos para o top 5 aqui do canal. A gente colocou em quinto lugar Animal Crossing New Horizons. Que game que consome a vida da pessoa é muito viciante, é muito divertido. E assim, a gente passou dezenas de horas montando a nossa ilha, caçando animais, cuidando das casas e também visitando a ilha de outras pessoas. Então, vale muito a pena jogar em um quarto lugar. Lugar, a gente escolheu o Assassin's Creed Valhalla! É, os combates desse game, eles são muito viscerais ali Isso dá uma camada de brutalidade perfeito a temática viking aqui, né? E o game, ele é lotado de bugs, mas ainda assim, não, isso não apaga né, os pontos incríveis que esse jogo tem Que é um dos melhores games da franquia, na nossa opinião Vamos lá, então, em terceiro lugar, a gente colocou aqui Ghost of Tsushima Meu Deus, que game artístico A gente tava esperando aqui um game bom, assim, de samurais Mas a gente acabou recebendo uma pequena obra de arte com visual incrível combates muito maneiro de uma história densa e emocionante. Em segundo lugar a gente escolheu o Final Fantasy VII Remake. Foi é surreal a evolução visual do game sem perder a essência aqui do original, né? É um dos melhores remakes que a gente já viu na história dos games e algo extremamente bem feito para honrar aqui um clássico dos RPGs, né, que é o Final Fantasy VII. Então, em primeiro lugar, a gente colocou aqui The Last of Us Part 2. Né? A gente ficou completamente emocionado, impactado por esse incrível game. A narrativa é corajosa, traz várias camadas profundas para um game que já era muito consagrado. Assim. Sem dúvidas, um dos melhores games dos últimos anos. Quem não jogou, tem que jogar. É uma perfeição. Bom, e para quem quiser saber um pouco mais sobre a nossa opinião sobre cada um desses games, a gente tem lives e vídeos sobre todos esses games aqui no canal do Dog Nerd. Então confiram aí as lives, onde a gente fala detalhadamente sobre cada aspecto desses games, né? E lembrando que essa é a nossa lista com a nossa opinião sobre os melhores games do ano. Mas a gente quer saber a opinião de vocês, então coloquem aqui nos comentários pra gente saber também. E se a galera quiser, a gente pode fazer um vídeo aqui sobre os games que a gente mais tá aguardando pro ano de 2021, né, galera? Galera, valeu demais aí, a atenção e até a próxima!